Chegou a nova edição do Administrador do Futuro da FSG, o desafio que vai colocar 14 estudantes na disputa por uma experiência internacional e por uma vaga em uma das maiores empresas da Serra Gaúcha. A competição envolve provas de estratégia, planejamento, negociação, liderança e inovação. A cada rodada, um novo desafio, prêmios para os vencedores e pessoas que garantem a permanência na disputa. Quem vai ser o Administrador do Futuro. Acompanhe no site fsg.br/barra administrador do futuro, no canal FSG no YouTube ou na fanpage no Facebook. FSG, o mundo mudou. O ensino também.